Glória a Deus, é isso, a receita é essa, para que cesse essa peste, para que cesse essa praga, a receita está aqui, na palavra de Deus. É o povo de Deus se humilhar, é o povo de Deus orar, é o povo de Deus se arrepender dos seus maus caminhos, se converter dos seus maus caminhos. Então a palavra diz, eu ouvirei dos céus, diz o Senhor, perdoarei os pecados e salarei a terra. A terra está enferma, está doente. E nós sabemos que o Senhor pode muito bem curar. O Senhor tem todo o poder para curar. Mas, às vezes, a gente, a gente não vê o Senhor fazer desta maneira. É na sua totalidade, porque a gente tem visto, sim, o Senhor curar um, curar outro, pela sua misericórdia. Ele tem curado muitas pessoas. Mas o que a gente gostaria de ver, que é a extinção total e completa dessa peste, isso daí para que, que o Senhor faça, é, precisa que haja um arrependimento e uma conversão de todo o seu povo, de todo o povo de Deus, de todos aqueles que se dizem servos de Deus, que se chamam pelo nome do Senhor. É necessário que isso aconteça para que haja uma cura total da terra. É preciso que haja arrependimento de pecados, é preciso que haja é, conversão, é preciso que haja humilhação e oração para que o Senhor possa colocar a mão sobre essa situação. Oração. E quando se fala em oração, muitas pessoas nem gostam. E elas dizem, nossa, de novo oração? Meu Deus, tanta oração! A gente não gosta nem de ouvir falar em oração, porque oração exige tempo. Oração é, é, exige sacrifício. E as pessoas não querem sacrificar a sua carne, elas querem coisas assim fáceis demais. Mas buscar o Senhor às vezes se torna difícil, principalmente num tempo desse, com, com o frio que está fazendo, e às vezes até com chuva, como a gente vê muitas e muitas vezes, muitas e muitas mulheres de Deus que oram pela manhã na casa de Deus, elas se levantam mais cedo e vão para a casa de Deus orar, e elas às vezes vão até sem, sem tomar seu café, elas vão em jejum, porque elas vão para buscar Deus. E ali elas se humilham debaixo da potente mão do Senhor. Para que o Senhor esteja abençoando a sua igreja, abençoando o seu povo.